Salve, salve galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Quer Que Desenhe? Eu sou o Guilherme Praça, da equipe de história do Descomplica e nós vamos construir um mapa mental juntos, bora lá? Mas antes de falarmos do assunto de hoje, confere aqui na descrição um link com o mapa mental completo. É só clicar e baixar. Agora, vamos começar nosso mapa com uma frase que você com certeza já ouviu. Isso é cientificamente comprovado. Apesar de ser uma frase famosa e normalmente usada para embasarmos algum ponto em uma discussão ou debate, essa frase vem caindo em desuso por causa de um fenômeno que existe há séculos, mas que vem ameaçando cada vez mais a ciência, que é o negacionismo. O negacionismo é a prática de contrariar e negar de forma irracional pesquisas científicas, dados empíricos, fontes confiáveis e até mesmo a realidade, com base em opiniões sem fundamentos, buscando assim conservar certos valores, opiniões, modos de vida ou até mesmo interesses políticos e econômicos. Assim, o negacionismo cresce através de pessoas céticas que, sem qualquer embasamento teórico, sem informações vindas de fontes seguras e confiáveis, sem dados empíricos ou pesquisas aprofundadas sobre o tema, decidem contestar a realidade empírica, duvidando da existência de fatos históricos, de doenças, de fenômenos climáticos, de transformações da natureza e até mesmo da palavra de autoridades científicas. Desta forma, o negacionismo muitas vezes se inicia com teorias da conspiração, notícias falsas formuladas por fontes não confiáveis ou até mesmo por crenças religiosas. Logo, aproveitando-se do desconhecimento da população quanto a temas científicos, essas informações se espalham e logo se tornam hipóteses paralelas, mas que não são aceitas pela comunidade científica. Historicamente, a atitude de negar a realidade ou experimentos empíricos sempre esteve presente na sociedade. Na antiguidade, os debates pela busca da verdade mobilizaram as preocupações de muitos filósofos, que tentaram explicar o mundo de forma mais racional e muitas vezes foram até punidos por isso. Já na Idade Média, com a Igreja Católica monopolizando o conhecimento na Europa, as produções científicas encontraram dificuldade em divulgar seus dados e hipóteses. Mas, na Idade Moderna, com a Revolução Científica e com o surgimento do Iluminismo, a ciência passou a se tornar cada vez mais importante, como forma de produzir conhecimentos autênticos, criando métodos científicos rigorosíssimos. Entanto, mesmo com a consolidação do rigor científico, ainda continuam existindo aqueles que negam as descobertas sem qualquer embasamento. Sobre esse ponto, vale destacar que, de fato, o pensamento crítico, o ceticismo e o questionamento formam a base do nosso modelo científico. Independente da corrente de filosofia das ciências que se queira seguir, é fundamental que qualquer hipótese seja testada, experimentada e questionada para ser enfim validada. Né? Portanto, a produção de conhecimentos no meio científico passa por uma série de etapas exigentes, contando com a pesquisa, a busca por fontes, o estudo, a leitura, os experimentos, o debate em seminários acadêmicos, a apresentação para seus pares, a publicação em revistas e periódicos conceituados e diversos outros processos. Logo, em nenhum momento a pesquisa desenvolve o campo da opinião, do senso comum, do achismo ou do conspiracionismo. Assim, a prática do negacionismo é completamente diferente da crítica científica racional. Até porque o negacionismo muitas vezes não é apenas uma reação ingênua e conservadora de certos indivíduos, mas também pode se manifestar como campanhas políticas e econômicas. Um exemplo disso são alguns casos famosos, como as negações das existências do holocausto do aquecimento global, da ditadura militar e da própria AIDS, ou até mesmo grupos que defendem teorias conspiratórias, como a da terra plana. Na Itália e na Alemanha, por exemplo, o nazifascismo no século XX construiu toda uma realidade paralela baseada no negacionismo e na desconstrução da realidade. Até mesmo os cientistas do período eram negacionistas e manipulavam dados e informações para alcançar os resultados científicos que eles queriam, e assim conduzir a população a uma falsa realidade. Em 1950, por exemplo, a indústria de tabaco americana, diante das descobertas científicas sobre os malefícios do fumo, passou a divulgar manuais negando as descobertas e tentando incentivar o uso do tabaco, sendo assim um negacionismo claramente econômico. Visto isso, até hoje, Muitas empresas ainda realizam campanhas negacionistas, justamente para não perderem seus lucros, como é o caso da relação entre o aquecimento global e empresas ligadas ao desmatamento e a crimes ambientais. Hoje, a internet tem facilitado ainda mais a difusão das fake news, teorias de conspiração e opiniões sem embasamento. Mensagens como esse teor são facilmente produzidas e alcançam em poucos minutos milhões de pessoas, impactando muito mais a sociedade que as pesquisas científicas. Dessa forma, cada vez mais pessoas recebem mensagens sensacionalistas com informações deturpadas e logo passam a reagir contra Pode ser uma ameaça à sua própria realidade. Portanto, também podemos entender o negacionismo, de fato, como uma reação comum entre seres humanos. Já no início do século XX, Freud teria estudado a questão da negação e defendido que muitos indivíduos, temendo ameaças à estabilidade da consciência, ao modo de ser e de viver e ao que aceitam como verdade, usam a negação como um escudo para protegerem a sua realidade. Para essas pessoas, as mudanças, a instabilidade e o enfraquecimento daquilo que ela considera considerava real pode causar angústias tão grandes que ela prefere negar os fatos e os experimentos do que abraçar as mudanças e as diferenças esse comportamento portanto geraria um sentimento de frustração e de rejeição que pode se manifestar até mesmo de forma violenta com um negacionista atacando quem produz ou compartilha conhecimento nesse caso na maioria das vezes cientistas e intelectuais entretanto como vimos o negacionismo pode se manifestar tanto inconscientemente quanto de forma consciente e política. Nesse ponto, é fundamental lembrar que as duas formas podem causar consequências gravíssimas para a sociedade. O primeiro de tudo, é claro, é o ataque à comunidade científica e intelectual, descredibilizando as descobertas, o desenvolvimento de tecnologias e criação de ferramentas que podem nos auxiliar. Segundo, o negacionismo ganhando caráter político pode também afetar a comunidade científica com cortes de gastos, fechamento de centros de pesquisa, perseguição e punição de cientistas e diversos outros problemas que prejudicariam o nosso conhecimento sobre doenças, fenômenos climáticos ou impactos ambientais que naturalmente dificultaria também a descoberta de soluções para trás problemas. Enfim, além de várias outras questões, como o ataque à formação de memórias e identidades e a dificuldade em se realizar reparações históricas, como é o caso da negação de eventos como o holocausto, a escravidão e a ditadura, o negacionismo também pode levar milhões de pessoas à morte. O caso da negação do aquecimento global, que possibilita a continuidade do desmatamento e dos danos ao meio ambiente, é um caso muito importante, que vem acontecendo e promete grandes impactos a longo prazo. No entanto, a curto prazo, o recente negacionismo científico tem contrariado as informações empíricas sobre os perigos do novo coronavírus, o que tem facilitado no mundo todo a sua disseminação. Além disso, o mesmo negacionismo também tem atacado a comunidade científica exaltando medicamentos que comprovadamente são ineficazes, causando assim desinformação e ainda mais morte. Pessoal, agora se você quiser é só baixar o mapa completo no link da descrição para estudar quando precisar no conforto de casa. Ah, e se você não quiser cair em fake news ou em mensagens negacionistas na internet, basta estudar e procurar sempre fontes confiáveis, autoridade no assunto e é claro, formar um pensamento crítico sobre o que lê. Para começar, você já pode estudar com a gente e com os nossos professores incríveis. Vou deixar também um link na descrição para assinar o Descomplica e estudar naquele precinho bacana que a gente gosta demais. E não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Até a próxima, galera!